Você já imaginou quantos clientes entram nessas lojinhas aqui na Paulista e pedem informação sobre um celular, uma capinha, um adaptador? Nossa, são centenas por hora. E quando o vendedor chega e fala, posso lhe ajudar alguma coisa? Qual é a resposta padrão? Não obrigado, eu estou só olhando. Mesmo quando a gente entra para comprar, a gente dá essa desculpa padrão. Não obrigado, estou só olhando, preciso pensar. Preciso comparar e acaba nem dizendo a verdade para o vendedor. Que é só se ver livre daquela, daquela inconveniência, daquela saia justa. O minuto do sucesso, com Márcio Miranda. O seu cliente, quando ele fala não, ele está dizendo isso. Não estou preparado, não estou convencido, preciso realmente pensar. E é a sua obrigação como vendedor, como vendedora, Saber lidar com as objeções, principalmente aquelas que existem, talvez as 10, que são as mais famosas. Sabendo lidar com cada uma delas, você vai sempre aumentar as suas vendas, melhorar os seus resultados e vender sem descontos, sabendo negociar. Onde você aprende tudo isso? No curso online que eu acabei de lançar, Vendedor Campeão. São 10 módulos detalhados que ensinam como encontrar o cliente, como negociar, como diferenciar seu produto ou seu serviço. Então, olha aqui o site, vendedorcampeão.site, não é .com, nem .com.br, é .site, vendedorcampeão.site. Você vê tudo o que precisa para treinar até a sua equipe e transformá-los em verdadeiros campeões de vendas. Tá bom? Enquanto você lá dentro, um grande abraço e bons negócios. Obrigada pela audiência e até o próximo programa, onde você vai encontrar mais dicas e entrevistas para o seu desenvolvimento profissional.